universitários todos são unânimes em afirmar e reconhecer Sérgio Sampaio um gênio, é um gênio da música popular brasileira. Esse resgate que estão fazendo Sérgio é uma coisa bonita, necessária e digna de aplausos. Porque ele é um dos melhores representantes da cultura, da música no Espírito Santo. No Brasil ele é um dos grandes e no Espírito Santo se não é o maior, ele tá Cada um, por exemplo, Roberto Carlos, na dele, que é merecido, é um grande artista, realmente ninguém vai tirar o mérito. Mas é como se assim de Gilberto Gil e Caetano Veloso. Um gosta mais de um, outro de outro. Mas os dois são merecedores. Pode O Sérgio Sampaio levou a marca do Espírito Santo. Tinha muito orgulho de ser capixaba, nunca escondeu, nunca fingiu que não era daqui, ou fingiu que era do Rio, ou da Bahia. Sempre teve muito orgulho, sempre cantou nas suas músicas o, o estado. E a impressão que me passa é que a população aqui já lhe reconhece, já tem esse reconhecimento. Desde que começou, há nove anos atrás, em 2007. Desde então, a gente começou com esse propósito, de fazer com que o estado do Espírito Santo projete o carinho, o apreço que tem por esse artista daqui da Terra. Então, a gente fez esse ano um bate-papo musical lá no Sesc. Fizemos também uma, uma mostra o um ciclo de cinema aqui no Cine Metrópolis. E encerramos com o show, Magia Pura. Hoje só mulheres capixabas, Bem. vozes femininas cantando a obra do Sérgio Sampaio. E agora que aqueles detalhes estão pequenos demais, pela madrugada boêmio convinto. Olha que eu comprei TV Amores, que eu comprei um som maneiro. Eu vejo o Sérgio ali nessa imensidão de, de canções que ele tem e que para nós foi uma delícia nadar nessa imensidão para escolher qual, com a qual a gente se, se relacionava melhor, né? Ele era um observador atento do mundo e a gente aprende muito sobre o mundo através das letras do Sérgio. O festival consegue dar esse tamanho à, à obra dele. E a obra dele só tem a dar de retorno para o Espírito Santo, para as pessoas, para o ouvido das pessoas, para a sensibilidade das pessoas, coisas boas, coisas grandes. Né? Eu estou doente do peito, eu estou doente do coração, a minha infinita. infinitas